Direto e reto. A Fórmula 1 vive hoje o seu pior momento na história. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Meus amigos, o Grande Prêmio, depois do GP do Azerbaijão, ficou claro: a Fórmula 1 não sabe o que fazer com o produto Fórmula 1. E isso também tem o dedo da FIA. As duas são coligadas, irmãs, não tem como dissociar. E o momento da Fórmula 1 está assim, depois de uma semana em que ela decidiu às pressas um formato de uma corrida sprint, que no final das contas, se for analisar, separou as primeiras equipes das últimas. Repare como andaram mal McLaren, Alpha Tauri, Williams, Alfa Romeo. Haas. Essas equipes do final do pelotão, junto com a Alpine, fizeram um espetáculo horroroso e muitas coisas estiveram envolvidas. A AlphaTauri, por exemplo, se deu ao trabalho de mandar Yuki Tsunoda na F1 sprint no sábado à pista com o carro quebrado. E ainda assim, a FIA, gloriosa que deveria desclassificar a equipe, porque é uma falha grave, aplicou uma mísera multa de 5 mil euros. Mas não foi só isso, teve uma série de questões. Por exemplo, aquela roda que ficou parada na pista provocou apenas um safety car virtual. Só depois ela entrou com o um safety car. Isso é correto? Por exemplo, no domingo, quando o carro de Nick DeVries também da Alpha Tauri parou na pista, num lugar que até poderia ser considerado uma área de escape, ela não teve nenhuma pressa em aplicar uma entrada do safety car. Aplicou depois, no momento em que Max Verstappen havia ido para os boxes. Tudo que é feito pela FIA hoje parece muito manipulado, parece tudo feito de outra maneira, com segundas intenções. Quem é que garante, por exemplo, que ela não esperou o Max Verstappen entrar nos boxes para dar o safety car e tentar apimentar a corrida? porque isso também aconteceu na corrida da Fórmula 2. Ela demorou para colocar um safety car no final da corrida do sábado, quando houve uma série de acidentes, e mudou, por assim dizer, o vencedor da corrida. Era Frederic West e foi Oliver Berman. Então, tudo que a Fórmula 1 tem sido presenteada desde 2021, com aquele final de campeonato, que foi daquela forma, como disse Gabriel Curti, com o um elefante sobre a árvore, ninguém sabe como ele foi para lá e a Fórmula 1 se valeu dele, mas foi manipulado aquele final de ano, tanto no GP da Arábia Saudita, quanto no GP de Abu Dhabi, com aquela volta final. Desde então, a Fórmula 1 se vê envolta numa série de medidas erradas por parte da FIA, que em 2023 se propôs a analisar a própria FIA, por conta do caso de Esteban Ocon, que quase atropelou um monte de gente nos boxes na última volta da corrida agora na Azerbaijão. Também se propôs a analisar e investigar a pista na Austrália diante do que havia acontecido, naquele final em que ela, no final das contas, demorou uma hora para encerrar a prova em bandeira amarela, sendo que ela fez tudo aquilo para não encerrar a prova em bandeira amarela. e também Teve o GP da Arábia Saudita, em que ela aplicou a entrada do safety car, no caso de Lance Stroll, quando o carro estava parado numa zona segura, alegando que não tinha imagens é, daquele serviço. Então, o que vai acontecendo ao longo do tempo é que a Fórmula 1 traz pessoas que estão na sua organização que não sabem organizar uma corrida. São pessoas leigas, parecem um bando de professores pardais que estão ali para inventar, inventar, inventar e não ter nenhum resultado. Podem ser pessoas boas, simpáticas, agradáveis, mas não manjam do riscado. Stefano Domenicari não está apto para ser CEO da Fórmula 1. Mohamed Ben Sulaim não está nem um pouco apto para ser presidente da FIA. Aliás, Mohamed Ben Sulaim estava no pódio do GP do Azerbaijão. E acompanhou quando Charles Leclerc foi parar no segundo lugar e Max Verstappen foi parar no terceiro lugar. Não teve nem a ideia de chegar perto dos dois pilotos e falar: "Amigos, por favor, vocês estão em lugar errado. Que tal trocar de posição e evitar algo pior?". Mas o pior acabou acontecendo. Estavam lá os dois, tal qual um meme perfeito para a Fórmula 1, e a Fórmula 1 gosta de memes pelo jeito quer viralizar, quer se tornar engajada nas redes sociais através de seu erro. Só que a Fórmula 1 se tornou chacota, não dá mais para conceber que uma categoria como essa se leve a sério. FIA não sabe as regras, não sabe aplicá-las, não sabe quando deve colocar um safety car, um virtual safety car, não sabe quando deve encerrar uma corrida de maneira verde ou amarela, não sabe como conduzir a principal categoria do automobilismo. É por isso que vemos uma corrida como essa no final de semana, com uma Fórmula 1 Sprint desmembrada entre sexta e domingo e o sábado só para ela, numa classificação Pocket copiada do modelo original, que no final das contas viu nove pilotos no Q3, porque o décimo, Lando Norris, não pôde ir à pista diante de uma regra que inventaram de última hora, já que só poderia ir à pista com pneus macios novos, algo que ele não tinha para o momento. Então, não dá para conceber como a Fórmula 1 hoje se tornou engraçada por ser insignificante, por ser constrangedora, por ser artificial, superficial. Nesse momento, não dá para levar a Fórmula 1 a sério. A gente pode esperar o pior diante de tudo o que está acontecendo. Questões de segurança levantadas, questões esportivas levantadas, questões de várias naturezas e que a Fórmula 1 vem perdendo audiência, mas se gaba de ter muito lucro. Se é isso que a Fórmula 1 quer, lucro, paciência. Vai ser tratada como uma empresa e como um campeonato que não devem ser levados a sério. Vocês também acompanham tudo isso destrinchado aqui no nosso Paddock GP. Está aqui o card para vocês é, verem o nosso programa, o nosso debate de segundas-feiras. Você tem tudo aqui no canal principal do Grande Prêmio no YouTube. Se inscreva, ative as notificações, dê o seu like, é muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo. O que você acha do atual momento da Fórmula 1? Está agradado? com o que vem é, sendo feito em pista, com esse campeonato de uma equipe só, equipe que foi privilegiada depois de ter o teto orçamentário estourado, e no final das contas não punida de forma correta, e o que a Fórmula 1 tem feito, na verdade, é tentar remediar. Não consegue. Coloque aqui nos comentários desse vídeo, é sempre muito bom saber a opinião de vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau.